Igreja, tudo bem? É uma alegria podermos estar juntos novamente para estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos, inclinar a tua cabeça para que juntos nós possamos orar antes de compartilhar da palavra do Pai. Bondoso Deus, querido Pai, Oh, Senhor, nós te agradecemos por termos a oportunidade de juntos aprendermos mais de Ti, Senhor. Pai, eu desejo que a minha voz se cale e seja feita a Tua vontade e a Tua voz possa ser escutada. Senhor, eu oro para quem estiver acessando este vídeo ou quando estiver acessando este vídeo, Senhor, possa silenciar o mundo à sua volta e possa apenas ouvir de Ti. Que possamos todos ter uma terra fértil em nossos corações, Senhor. Para ouvir da Tua Palavra e frutificar, Senhor. Nós Te agradecemos, bendizemos o Teu nome e Te louvamos, porque tudo é para a Tua glória, Pai. Esteja conosco mais uma vez, Senhor. Eu sei que Tu jamais nos abandona. E em muitos momentos, Senhor, é a gente que não te enxerga ali. Mas lá no fundo sabemos que Tu estás. Fica conosco, Senhor. Esteja presente nessa ministração, Senhor. Que ela seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, nós vivemos num tempo em que nós buscamos referência em tudo e onde em contrapartida os referenciais têm se perdido a cada dia. Uma onda de decepção e descrédito toma conta dos nossos relacionamentos e conduz a uma perda da confiança nas instituições há uma fragmentação das relações e a relativização do saber. A decepção com aqueles que deveriam ser os nossos maiores exemplos tem marcado cada geração. Irmão, todos os dias nós temos acesso a informações de políticos corruptos que se corrompem mais e mais. Líderes religiosos, que se envolvem com problemas morais. Pessoas do mundo dos negócios, que são desonestos. Cancelamentos na era da internet. E isso não está muito longe da gente. A gente tem também isso na escola, no trânsito, na família, nas atitudes do dia a dia. Nós vivemos de referência. Nós buscamos referência nas pessoas, nos outros. Nós buscamos exemplos desde o dia em que nós nascemos. Nós somos, por muito tempo, reflexo dos nossos primeiros heróis, os nossos pais. Isso pode ser, sim, uma bênção, mas também é um problema. Porque a gente vive de modelo. Aprendemos a partir do modelo. Eu tenho dois filhos e o menor deles, o Matheus, ele copia muito a gente, copia muito o irmão, copia muito a nossa fala, os nossos gestos, porque a gente aprende assim, tendo um modelo que é um reflexo pra gente, e a gente segue aquele comportamento. E aí, quando esse comportamento não é positivo, o improvável pode tomar conta. A incerteza quanto ao futuro pode nos paralisar. E a insegurança com o presente pode nos levar a uma busca de soluções individualistas. É o mundo que nós vivemos agora. Um mundo individual. Então deixa eu te contar. Eu sou uma pessoa super fácil de lidar, sabe? Eu diria que eu sou uma boa cristã sou humilde, eu entendo as pessoas, eu louvo, eu oro, eu jejuo. Mas sabe quando eu sou assim, irmão? Quando eu estou sozinha. É incrível como a vida é tranquila quando nós estamos sozinhos. Porém, essa perfeição que a gente acredita experimentar quando estamos a sós, ela é por ilusão. Pode até parecer fácil. Mas a vida sozinha é uma vida vazia. Quando vivemos isolados e nós não somos confrontados, o relacionamento não é capaz de nos expor. Porque quando o relacionamento acontece, seja ele qual for, nós somos expostos a nós mesmos, expostos às reações que nós podemos ter em relação a atitude do outro então a gente conclui que as relações elas nos lapidam elas geram mudança crescimento amadurecimento e arrependimento até chegarmos naquilo que Deus espera que sejamos vamos precisar nos relacionar se eu não tiver relacionamentos que me desafiem, eu permanecerei em negação. Fazendo o que eu bem entender, falando o que eu pensar e não querendo lidar com as consequências. Mas este, irmão, não é o plano de Deus. Deus nos colocou neste mundo, um único mundo, para que você e eu pudéssemos viver e para que você e eu não fôssemos sozinhos, eu vou te mostrar. Em Gênesis 2, no 7, o Senhor nos diz o seguinte. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Irmão, no 18, ele diz o seguinte. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora para que lhe seja idônea. E no 22, irmão, e a costela do Senhor Deus, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Irmãos, a gente tem aqui a informação de que a criação do homem e da mulher é o início do relacionamento. Irmãos, ao lermos a Bíblia Sagrada, nós vemos que após criar o homem, ele cria a mulher. Porque ele deseja que o homem não seja só a queda do homem. Mas mesmo assim, o Senhor Deus não desistiu de relacionar-se com o homem. Antes ele vinha na viração do dia relacionar-se. Irmãos, a Bíblia na sua totalidade, ela nos fala sobre relacionamentos. Deus nos colocou neste mundo para que nós não fôssemos sozinhos. Abre comigo a tua Bíblia em Eclesiastes 4:9. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Irmãos, as escrituras sagradas do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, nos diz mais ou menos assim. Mais ou menos não, né? Nos diz assim. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos, eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Acredito que ele seja um convite às reflexões da vida. Mas eu gosto também muito da Bíblia a mensagem, que ela nos diz esse início assim. É melhor ter uma companhia que caminhar sozinho. É melhor ter companhia. O que eu entendo é que as palavras de Salomão no livro de Eclesiastes nos fala sobre um relacionamento. Não especificamente do casamento. Fala sobre um exemplo de unidade que cabe num relacionamento de amigos, de parceiros de trabalho. Ele não exclui o casamento casamento faz parte de relacionamento. Mas ele fala das relações humanas. Afinal, é melhor ter companhia. Essa versão me atrai tanto porque é melhor a gente ter gente por perto. É melhor viver em grupo. É melhor viver em comunhão. A cada dia que passa, irmão, nós, passamos, nós chegamos à conclusão de que viver não é uma tarefa fácil, viver exige luta, exige trabalho, exige superação, viver é muito mais, irmão, do que sobreviver, mas se você tiver a tendência de viver no seu próprio mundo, desconectado dos outros, sabe que mesmo que se tu fores inserido em meio a uma multidão, tu estará sozinho olhando para os relacionamentos como se fossem opcionais. Quero, não quero. Quero, não quero. Quero, não quero me relacionar. Talvez tu seja esteja inspirado nos relacionamentos dos seus pais, que talvez não tenham sido um modelo de relação saudável, ou então inspirado nos seus tios, nos seus avós, nas pessoas com quem tu conviveu. Mas lembre-se como nós temos a tendência a seguir exemplos esses exemplos podem ser negativos ou podem ser positivos. Se nos vemos seguindo exemplos negativos, está na hora de despertar, para um novo caminho, para um caminho de quem segue Jesus. Claro, há pessoas que se isolam em resposta a um senso de rejeição. Nós aqui não somos psicólogos, não somos uh, uh, terapeutas, não, não temos esta formação. Eu digo por mim, nós aqui, uh, trazendo o estudo, buscamos um, um est estudar também, onde o Senhor fala primeiro conosco, onde o Senhor primeiro exorta a gente, onde o Senhor primeiro uh, ministra sobre cada um que traz o estudo aqui, irmão. E é por isso que eu te digo que há pessoas que se isolam em resposta a um senso de rejeição. As pessoas, na sua maioria, não escolhem ser isoladas, mas aquelas que passam por uma rejeição, uma humilhação, seja ela familiar ou, so ou social, têm a tendência de uma autoproteção. E lendo um livro que eu gostei demais do pastor Stephen Arterburn, que eu trouxe aqui, uma citação dele. Ele nos conta que as pessoas têm três principais motivos que levam elas ao isolamento. A se desconectarem dos outros, eu vou citar aqui. A primeira seria a falta de empatia, a frieza. A dor do outro não significa nada para aquele que não tem empatia. O que significa para quem não tem empatia, para quem é frio, é como o outro vai ver o meu problema, não como eu enxergo a dor do outro. O segundo que ele traz é resistência. As pessoas resistem em entrar na vida do outro por medo de se expor. Lembra que lá no início a gente falou que a questão do relacionamento é também enxergar-se, expor a si mesmo? E o terceiro que ele traz é a carência. Se eu experimentei uma dor muito profunda, uma dor contínua, que pode ser uh, que a minha carência afaste o outro, porque ele não consegue satisfazer as minhas exigências, que muitas vezes nem eu sei quais são. Quem, é quem tem a tendência a isolar-se pela carência pensa que, na maior necessidade, é a proteção, porque quanto menos danos eu tiver, é melhor. A autoproteção, ela não está errada, a gente tem isso conosco e ela está certa, mas ela precisa ser a luz da verdade, porque a maior necessidade não é a autoproteção, porque não é o plano de Deus. O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós não sejamos sozinhos nesta terra. O isolamento é o simples fato que separa a gente do potencial daquilo, que Deus tem para nós irmão a nossa real necessidade é um relacionamento seguro que nos ajude a ver o mundo por uma, uma perspectiva diferente da nossa sair da solidão é entrar no campo da intimidade não é isso que nós vimos tratando há tanto tempo ter intimidade com Deus para que a gente possa conhecê-lo assim é com as pessoas Relacionamentos devem ser construídos em cima do respeito mútuo. Verdadeiras relações requerem sim intimidade. Não negue o seu passado. Trabalhe com ele, mas não permita que as tuas dores do passado sejam quem dá a direção para a tua vida. Precisamos estar dispostos a deixar pessoas honestas e objetivas nos ajudarem a sondar e a encontrar as verdades sobre nós. As Escrituras nos dizem em 1 Tessalonicenses 5,11: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. O que isso quer dizer, irmãos? Aconselhe-se com quem se aconselha com Deus. Cresça com quem cresce com Deus. Vai no lugar certo buscar estes relacionamentos. Peça que Deus ilumine os olhos do teu coração. Assim como fez Salomão, peça a sabedoria do alto. Eu tenho a certeza que o Senhor não vai falhar contigo, irmão. Nós temos a tendência a usar um falso direito de culpar o passado por tudo. As pessoas que passaram pela nossa vida são as responsáveis por nos isolarmos e não nos conectarmos. Porém, para que a gente tenha uma vida saudável, a gente precisa abrir mão desses falsos direitos em favor do que é certo, irmão, e descobrir que afinal é melhor ter companhia. Infelizmente, não são as só as experiências do passado que nos colocam em isolamento. Às vezes, o ensinamento religioso também o faz. Deixa eu te dizer que eu não falo de um isolamento apenas pessoal. Uh, existe uma expressão, né, vivemos numa bolha, mas muitas vezes, e ainda mais com tudo que nós temos passado, nós nos isolamos dos outros. Irmãos, Jesus Cristo, não viveu sozinho Ele se conectou com todos Ele se conectou dos mais humildes aos rejeitados Ele tinha ao seu redor um grupo de homens A quem ele amou e aceitou com todas as suas falhas Jesus é o modelo que nos, nos ensinou como é Ter um relacionamento com o outro Isolar-se não é a prática de seguir Jesus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 Ele traz parceria, suporte, cuidado e proteção. A parceria, analisando a visão de parceria no matrimônio, a mulher foi criada por Deus para ser auxiliadora idônea de seu marido. Significa, irmãos, que o homem ele não foi criado para caminhar e conquistar as coisas sozinho. É preciso uma relação de parceria no casal e assim em todas as relações da vida, pais e filhos, colegas de trabalho, amizades, vizinhança, congregação, porque se cada um quiser viver por si no egoísmo do seu interior, perderão a graça e a glória de caminhar com Jesus. A verdade é que juntos nós podemos conquistar muito mais em todas as áreas da nossa vida. Em Deuteronômio 32, 32, 30 nos diz, como poderia um só perseguir mil e dois fazerem fugir dez mil se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Em Levítico 26, 7, 9. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a cem e cem dentre vós perseguirão a dez mil. E os nossos inimigos cairão a espada diante de vós, porque vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Essas passagens estão falando das batalhas que o povo de Israel iria travar ao entrar na terra prometida. Irmão, Moisés, da parte de Deus, fala aos hebreus que um deles perseguiria mil Mas dois juntos somariam o um resultado para dois mil Entende onde eu quero chegar? Mas multiplicariam para dez mil Também afirma que cinco perseguiriam cem, o equivalente a vinte pessoas por perseguidor Mas cem, irmãos, cem perseguiriam a dez mil o equivalente a 100 pessoas por perseguidor. Isto é sinergia. Tanto em um exemplo como no outro vemos este tipo de parceria, é que os resultados não só se somam, eles se multiplicam. Podemos fazer este princípio para o planejamento familiar, para o planejamento dentro do trabalho, para o planejamento na vizinhança, na igreja, com os filhos. E eu não estou falando só de uma vida espiritual. Eu estou falando desta parte espiritual e da parte palpável e material, na dimensão natural, irmãos. Onde a gente pode trazer também a vida de oração para dentro de cada uma das áreas da nossa vida. Porque juntos nós conseguimos chegar muito mais longe, somos muito mais fortes. Irmãos, falando sobre suporte é outra característica importante de nós termos uma companhia. E que valida a afirmação que é melhor serem dois. Se somos dois, podemos suportar tudo aquilo que formos encarar. Se caírem, um levanta o companheiro. Vivemos tantos momentos de altos e baixos no nosso dia a dia. Que enfrentar estes problemas, quando um de nós está melhor que o outro, é mais fácil de se levantar. A gente enxerga nessas passagens encorajamento, apoio, suporte. Uma relação saudável, de respeito mútuo, faz nós alcançarmos todas estas áreas, todos esses campos. Nos tira da nossa visão limitada de relacionamento. E esses, o encorajamento, o apoio e o suporte são in essenciais em qualquer relação. Claro que, muitas vezes, nós entramos em relações com uma expectativa e motivação errada. Cuidado! As expectativas são, de fato, muito perigosas. Porém, o fato é que nós precisamos ver propósito positivo nas relações que nós formos ter. Buscar a felicidade e a alegria, sim. Esperar o suporte, sim. Mas antes de tudo, o Senhor Jesus nos ensinou a servir. Então, antes de esperar o suporte, ofereça suporte ao outro. Em sua quarta aos Coríntios, Paulo escreve... O amor não busca interesses próprios. Indo mais à frente para a terceira citação que eu quero te trazer que essas palavras de Eclesiastes nos trazem, é cuidado. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Para mim, essa frase vai muito além do dormir de um casal, né? do, do dormir de conchinha, do, do relacionamento conjugal. Vai para mim do cuidado com o outro. Eu creio que Eclesiastes nos fala muito além, como ele traz tantas coisas nas entrelinhas, das linhas escritas. Eu creio que essa parte nos fala sobre a família, sobre o afeto, sobre o estar próximo e cuidar do próximo. Se eu desejo que o outro se esquente e não passe frio, eu desejo cuidar do próximo. E por último e não menos importante, as palavras de Eclesiastes nos falam sobre proteção. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Isso nos fala, irmão, sobre a defesa mútua, sobre a proteção. Quando as batalhas surgem, podemos aprender a nos unir e a resistirmos juntos. A relação é importante para que sejamos moldados através um do outro para alcançarmos aquilo que o Senhor espera de nós. Dois resistirão. Porque ninguém, irmão, dá conta desta vida sozinho. Sozinho a gente se perde. Sozinho a gente não tem quem nos levante. Sozinho a gente entra em colapso. Sozinho, quando nós precisamos de cuidado, nós não o temos. Sabe, irmão, eu não te digo sozinho sem Deus, porque eu creio que se tu está escutando essa mensagem, tu tens Deus no teu coração e tu tens caminhado com Cristo. Mas o que eu quero te falar nesta, nesta noite é que o Senhor tem amigos e levanta pessoas para que sejam tua companhia. Se vivemos de referências e buscamos modelos e exemplos, não esqueça, o seu primeiro modelo, a sua primeira referência, precisa ser Jesus. Lembre-se, Jesus, ele não vivia sozinho. É importante sermos moldados por Deus através um dos outros. Afinal, o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Por que o cordão de três dobras, irmãos? Porque é evidente que a terceira dobra, ela é Deus. Sou eu, você e Deus. Sou eu, meus filhos e Deus. Sou eu o meu esposo e Deus? Sou eu a minha família e Deus? Sou eu a congregação e Deus? Sou eu o meu trabalho e Deus? Sou eu cada relação e Deus? Como somos imperfeitos e entramos em conflito, é bom demais ter Deus. Onde para o outro eu posso olhar e acreditar que o Senhor também me olha. Entende, irmão? Se eu olhar para o outro da forma como eu creio que Jesus possa me olhar, a minha perspectiva fica diferente. E para terminarmos, irmãos, a primeira carta, uh, de, uh, primeira carta de Paulo a uh, João diz o seguinte: aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há trevas. Eu desejo, irmão, que nesta noite cada um de nós saia do isolamento dessa desconexão com o outro e construa relações sadias clamando e louvando ao Senhor afinal é melhor ter companhia que Deus te abençoe meu irmão, pode ser que ao sair deste isolamento encontremos pessoas iguaizinhas a nós cheias de defeitos imperfeitas mesmo Pode ser que saindo do isolamento a gente abra o coração e a gente se decepcione. Afinal, o mundo é feito de pessoas iguais a você e iguais a mim. Mas eu acredito que é melhor correr o risco do que viver sozinho. Eu acredito e desejo que nós possamos convocar Deus para viver conosco no risco. E que cada um de nós possa sair da solidão. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que tu tenhas uma noite abençoada. Em nome de Jesus, amém e amém.